Esse vídeo é um pouco mais curto do que a média do canal, então eu peço que assista ele até o final. E se você gostar, considere se inscrever e deixar o seu feedback, claro, se você gostar. Logo no começo do filme, vemos que o Kula deixa o Goku escapar. Uma decisão burra de um vilão burro, que depois vai se mostrar ter sido uma decisão muito burra. Muitos anos se passam e o Kula vem para a terra depois da morte do Freeza para vingar seu irmão mesmo sabendo que iria enfrentar o cara que conseguiu derrotar o fudendo imperador do universo. Só que a gente percebe o quanto o Kula gostava do Freeza gostava tanto que veio ser morto para se encontrar com ele. Pena que o Freeza não sentiu o mesmo, já que ele nunca nem mencionou o Cooler. Mesmo assim, para mim, os dois genocidas mais fofos de Dragon Ball. E para você, qual é? E um pouco antes disso, os soldados do Kula estão assistindo a destruição do planeta Vegeta. Os caras têm câmera para todo lado, para não perder nenhum lance. Eles têm todos os ângulos de câmera possíveis mostrando que o Freeza é um baita de um show off. E claro, ele demorou para destruir o planeta Vegeta por estar tá preparando toda essa produção, aparentemente. O que diga-se de passagem, valeu a pena, já que é sempre muito bonito ver o planeta Vegeta ser destruído pelo Freeza. Eu já devo ter visto essa mesma cena umas 90 vezes no decorrer do Dragon Ball inteiro. E as câmeras são tão boas que eles conseguem ver o Goku dentro da cápsula dele. As câmeras mais HD do mundo, do universo. Nesse elenco maravilhoso nós temos o Kuririn que é careca ou píclo também esse cara também e esse cara que é um sapo dinossauro sei lá e esse outro que é eu nem sei que porra é essa e também temos esse outro cara meio azul não tem piadinha eu só queria dar o destaque que esse Deus merece mesmo que essa imagem que eu usei não seja uma das melhores para dar destaque para ele mas guarda o rosto dele já que ele vai ser muito importante mais para frente do filme na batalha final do Goku e Cooler, o Cooler lembra que teve a chance de matar o Goku quando ele era mais novo, evitar isso. Só que porra cara, se você não fosse tão burro, tu ainda estaria vivo ao seu animal. O maior erro do Cooler não foi não matar o Goku lá no passado, foi ter vindo pra terra. E o pior disso tudo é achar que esse cara achou mesmo que ia se dar bem nessa brincadeira. E você percebe que ele estava muito confiante quando se olha os soldados dele. Só carinha meio paia, tirando esse cara, óbvio. Obrigado por assistir até aqui, lembrando que eu disse no começo do vídeo, se gostou se inscreve no canal, eu tenho certeza que, que vai ter outros vídeos que vão te interessar e comenta também o que você achou.